Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Temos hoje uma convidada muito especial. Ela vai falar com a revista Reconexão Periferias para a nossa sessão, a sessão Quando Novos Atores Entram em Cena. Costumamos conversar com lideranças comunitárias, lideranças políticas, jovens parlamentares, figuras que, como a Paola, estão surgindo e se destacando no cenário político, com sua juventude, sua origem nas periferias e com atuações brilhantes. A revista Reconexão Periferias, ela fica, ela a edição de dezembro, assim como as outras, vai ficar à disposição no site da Fundação Pessoa Abramo, depois a gente coloca o um endereço aqui embaixo para você poder acessar esta e outras edições. A Paola ela é engenheira de computação. Normalmente é, pelo menos para mim ficamos aguardando sempre o pessoal de humanas para né, nessa carreira política. E ela tem, ela é muito jovem, tem 30 anos, se filiou ao PT aos 16. Ela tem uma mãe professora com histórico de atividade sindical pela nossa querida POSP e está na luta, é vereadora em Campinas, tem se destacado, tem, sim, tem incomodado né, a, a, o status quo e recentemente foi vítima de uma é, de uma cena lamentável, as galerias ali da Câmara Municipal de Campinas estavam lotadas de bolsonaristas que foram lá para fazer campanha anti-vacina e a xingaram, não é? Bom, seja bem-vinda, Paola, é um prazer ter você aqui. Eu agradeço o convite a participação de estar aqui, Fundação Pessoa Abramo é um grande exemplo né, de, de estudo, então eu tenho muito orgulho de ter ela, de ter participado de vários cursos e poder hoje aqui também estar contribuindo. Muito bem. Olha, essa sessão nós temos algumas perguntas fixas e eu vou começar então com a primeira delas. Paula, dos seus planos para o mandato, você acha que tem conseguido cumpri-los? Olha, é, Isaías, eu confesso que a gente sempre tem uma expectativa de que a gente vai chegar na Câmara e vai conseguir revolucionar, né? Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então... Confesso que eu estou um pouquinho decepcionada, assim, né? Eu acho que os prazos, né? O trâmite, a burocracia é um pouquinho mais longa do que a gente, do que eu esperava, né? Do que a minha equipe esperava. Mas a gente tem conseguido, sim, buscar o nosso espaço. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e a gente conseguiu fazer discussões muito legais dentro da casa. Conseguimos protocolar ali a maioria dos projetos que a gente gostaria para esse ano, né? É... E aí aquela, aquela famosa vício de iniciativa, né? Eu acho que é sempre um grande limitador para nós, né, de primeiro mandato, que estamos ali ainda ganhando experiência de como protocolar um projeto, e acho que a gente tem conseguido dar algumas respostas importantes. Eu acho que tudo a gente não conseguiu fazer, mas eu diria que uns 70% a gente conseguiu, é, de fato, caminhar e andar é, dentro das expectativas que a gente tinha, né. Entre esses projetos que você apresentou e entre os planos que você nutria quando chegou à Câmara, qual a prioridade número um para você? Qual que você considera a demanda mais urgente para o seu mandato e também para a cidade de Campinas? Olha, a gente trabalha dentro da pauta de... É, dentro dessas estruturas né, sociais que que muita gente chama de pautas identitárias, mas a gente chama de pautas estruturantes. Então, a gente tem, a gente protocolou muita coisa sobre, é, de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente protocolou bastante coisa também sobre a questão da segurança alimentar, uma grande é, pauta que a gente trouxe foi justamente as hortes na cidade de Campinas. Uma outra coisa que aconteceu... É, depois do dia 8, né, a gente já vinha no combate ao racismo, né, numa criação de uma sociedade antirracista, mas isso se intensificou bastante. Então, hoje, né, dezembro, né, 1º de dezembro, eu poderia dizer que o foco do nosso mandato está todo em construir projetos, propostas, ideias que a gente possa fazer o um enfrentamento é, do racismo aqui na cidade para construir uma sociedade antirracista. Né? Porque a gente precisa lembrar que quando a gente está falando disso, a gente atinge principalmente a periferia, que é o nosso foco, a gente atinge principalmente as mulheres negras, que são as mais vulneráveis, a gente atinge principalmente também é, as crianças, então que também são os mais vulneráveis né, da nossa sociedade. Adolescentes, que é um... Adolescentes, juventude, que é uma pauta que a gente gosta muito, sempre gostei muito de trabalhar. Então, a gente está nessa construção, né, da construção de uma sociedade antirracista, justamente porque, além do fato de a gente ter passado o novembro, mas por tudo que aconteceu comigo também. Então, a gente estava mais é, tentando balancear né, as pautas, né, é, mulheres, juventude, periferia, é, e agora ganhou esse protagonismo o, o combate ao racismo. Nós já vamos falar um pouco mais detidamente sobre esse episódio. Quando você fala do dia 8, eu acho que você está falando do ataque que você sofreu. Inclusive, quando eu comecei aqui a apresentar, eu disse que você foi vítima. Depois a gente também vai discutir um pouco se essa é a melhor maneira de a gente se apresentar. Né? É... Bom, vamos seguir aqui. Olha... Eu queria que você contasse para gente por que que você decidiu ser parlamentar. Como é que você iniciou sua atividade política e como que acabou chegando na, na Câmara, que, como você descobriu, é um mundo meio diferente, com umas regras muito próprias. Como que aconteceu isso? É, como você bem trouxe, eu sou filha de professora, sindicalista. Então, ela é mãe solo, não tinha quem me deixar, eu estava sempre com ela nas reuniões, assim. Então, eu digo que a minha formação né, começou muito porque eu estava ali é, ouvindo né, essas reuniões, esses espaços, assim. Só que chegou um momento, né, acompanhar a mãe fica chato. Então, começou a ficar chato para mim, né, acompanhá-la ali. Mas chegou 2013, que teve um aumento de passagem, né, né aqui na cidade de Campinas, que foi depois da cidade de São Paulo, e aí teve que tirar aquelas marchas de junho, né, é... e aí nesse momento, naquele momento, eu fui para rua com os meus amigos, assim, e aí foi a primeira vez que eu fui para a rua com, com eles, e aí a gente, eu comecei a entender um pouco melhor, né, o que que era protestar, por que que a gente fazia manifesto, por que que a gente fazia ato, é... me aproximei da juventude do PT, foi ali que eu me, que eu fui, eu tava afiliada mas foi ali que comecei a militar mais intensamente é, e aí chegou 2018 teve a execução da Marielle né e aí aquela aquela coisa né enquanto for só uma mulher negra né, ocupando aquele espaço né é muito mais fácil é muito fácil acabar com as nossas vidas então foi nesse momento que eu meu grupo a gente conversou a gente decidiu que a gente precisava tomar candidatura que fosse nossa, que fosse dialogar com o nosso povo, que fosse é, conversar diretamente. E a gente foi muito exitoso, a gente conseguiu fazer 10.500 votos nessa primeira, nessa primeira eleição. E depois disso me candidatei a vereadora, né, num ano muito atípico de pandemia e ambientes virtuais, né? E a gente ganhou um mandato, então foi mais ou menos assim que a minha decisão para ser parlamentar foi uma decisão conjunta, assim, não foi uma coisa assim, ah, quero, assim foi de um grupo, a gente conversou a gente entendeu que a gente precisava discutir a cidade de uma maneira diferente. Fala um pouco sobre o que é esse grupo, quem, quem é esse grupo, né? do qual você faz parte que você acaba hoje representando enquanto parlamentar. Eu estava, em 2013, aproximando da juventude do PT, né? Então, é, movimentos secundaristas, a gente estava retomando as atividades da juventude aqui no município. É, secundaristas, universitários, é, muita juventude, né? Muito com batucada, com música. Tinha algumas outras pessoas mais velhas, né? Que estavam ali também próximas para ajudar a gente nessa construção. É, e foi isso, assim, era um grupo composto majoritariamente por juventude, por jovens que estavam ali na, naquela coisa, movimento Passe Livre, é, Marcha da Maconha também a gente participava bastante, todos os protestos, né, a gente veio ali de 2013, 2016, contra o impeachment, o impeachment da, da Dilma, né, então teve um crescimento, né, dessa aproximação de uma galera mais jovem que queria lutar né, contra tudo que estava acontecendo no governo. Então, basicamente, era isso, né? A gente tinha... Era, não era um grupo muito grande também, não. Era um grupo pequeno, assim, é umas 20, 30 pessoas, que foi ganhando força conforme a gente ia em ato. Em assim, cada ato que a gente ia, tinha alguém a mais para tocar na batucada com a gente, para pintar um cartaz, fazer uma bandeira. É, muitos já foram, assim, já saíram da cidade, foram fazer outras coisas, né? Tem um amigo meu que me levou, né que ele, na verdade, eu estava afiliada no PT já, mas quem participava mais era esse amigo meu. Então, ele estava participando das reuniões, ele falou assim, não, você tem que vir, não sei o que lá, aquela coisa de vamos fazer, vamos acontecer, é muito legal. E aí foi quando eu voltei né para essa militância mais orgânica. Eu aproveito para te perguntar o nome da tua mãe, que eu acabei esquecendo de perguntar para você, e também o nome desse seu amigo, que acabou te levando para uma militância mais orgânica. Minha mãe chama Nelly, né? Professora Nelí, aqui em Campinas a gente chama professor de Dona, então Dona Nelly. Uhum. É... Meu amigo é o Lucas, Lucas Santana. A gente a gente fez um coletivo, né? De mídia alternativo, bom de mídia. É, e a gente cobriu os atos, porque a mídia campineira não não cobria nada na cidade, assim, então nada que era de esquerda aparecia no jornal, nada que era mais assim é, político de esquerda aparecia. Teve até um ato que a gente foi para uma praça, eles apagaram as luzes da praça. Uhum. É, então a gente tinha o Bom de Mídia, que era justamente esse coletivo de mídia alternativa na cidade. Ele é jornalista né de humanas, e eu, engenheira, ficava ali ajudando por trás das câmeras, fazendo um roteiro, às vezes editando, um pouquinho, bem pouquinho. É, então, dona e o Lucas. Muito bem, olha, essa história, para o pessoal que nos assiste, é muito inspiradora, porque há muitos coletivos no Brasil inteiro se estruturando, e há perspectivas, né, de um movimento maior se consolidar e adquirir um, um contorno cada vez mais transformador. Em comparação com os parlamentares mais experientes, que novidade você tem apresentado na sua forma de trabalho? Olha, eu acho que é na forma de trabalho eu acho que é justamente a gente estar tá na rua toda semana. Assim. A gente faz o nosso gabinete na rua. A gente começou no contexto de pandemia, né? então o gabinete ele não podia receber muitas pessoas, a gente é, utilizar aquele espaço da câmara para a gente ainda era muito restrito, né? tinha que fazer revezamento né, no gabinete. Então a gente criou o nosso gabinete na rua, que toda semana a gente ia para uma, uma região, é, que a gente vai para uma região, coloca a nossa barraquinha lá, faz conversa, é, faz justamente essa construção na, no local onde a pessoa mora, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Essa grande diferença aí, justamente para a gente não poder ocupar aquele espaço ainda, a gente foi tentando ocupar outros espaços. Acho que a proximidade mesmo, né? A facilidade de tentar sempre conversar, dialogar. Tem uma linguagem bem jovem, não sou tão, tão é, tiktoker assim como essa geração é, mas ainda tem uma linguagem é, bem próxima de, de, é, dessa, dos secundaristas, né? Como um todo, tenho feito muita palestra em escola, assim, eles têm gostado bastante. Então, tentar sempre trazer uma linguagem que é menos formal, né? Porque o ambiente da Câmara, ela é extremamente formal. Então, a gente tem diversos advogados, diversas pessoas ali é, que já tem isso imbuído no seu ser, né? E eu acho que o meu ainda estou no meio termo, né? Tô, consigo trazer um pouco isso para o ambiente mais formal, mas também consigo fazer uma linguagem um pouco mais descontraída é, fora dele. Isso já nos leva à próxima pergunta, que eu acho que tem, tem muito a ver com o que você falou com o que nós pretendemos te perguntar agora. Como é que é ser uma vereadora originária das periferias de uma cidade como Campinas, que é uma grande cidade, é um polo regional, uma cidade importante, uma cidade que tem um peso histórico na formação do Brasil muito grande, é uma cidade que, como a média é, brasileira, tem setores conservadores muito influentes. É... Você acha que essa tua experiência de vida, ela pode também e arejando o fazer parlamentar, você acha que pode, podemos até pensar numa mudança de paradigma do fazer é, parlamentar, do fazer legislativo? Eu, eu acredito que sim, né? Eu é, sou jovem, tenho vin, vin, venho da periferia, né? Estou na periferia. É... Acho que a linguagem né, é muito diferente assim e as pessoas estão buscando mais isso, né, buscando mais essa proximidade com os representantes, com os parlamentares. Então, eu, a gente conseguiu observar né, que tem uma renovação de 50% na Câmara é, de Campinas e justamente de pessoas que vêm da periferia. Campinas ela é uma cidade muito provinciana ainda, a cidade que foi a última cidade a libertar a população escravizada. Então, a gente tem muitos resquícios disso é, inserida dentro da nossa realidade, assim. Então, uma outra uma outra particularidade da, da nossa cidade é que a gente é dividido por rodovia. Então, quem vem para Campinas, tem muita gente que vem aqui me visitar, fala que está sentindo, tá sentindo que está viajando o tempo todo, porque para a gente chegar nos bairros, né, é, que são ilhas cercadas de rodovia, a gente vai pela estrada, e as pessoas falam assim, mas... Eu só pegava a estrada quando eu tava indo viajar, quando eu ia pra praia, e Campinas não, assim, as estradas são as rodovias, né, as grandes rodovias, Dom Pedro, Ianguera, Santos Dumont, elas são basicamente como se fossem ruas para nós. Então, eu acho que essas coisas, né? essas particularidades, essas diferenças, fazem com que as diferenças sociais também se amplifiquem, é, elas sejam amplificadas, né porque as rodovias a gente fala que tem para lá da Anhanguera e para cá da Anhanguera, para lá do Dom Pedro e para cá do Dom Pedro, é, para lá dos Santos Dumont e para cá dos Santos Dumont. E são divisões, assim, que se você pegar a divisão da rodovia, é da, da classe média para a extrema pobreza, né, que a gente vê. Então, as pessoas têm buscado um pouco mais proximidade, justamente por por ser a maior parte de Campinas, né, a maior parte de Campinas é da população periférica. Então, a gente tem observado que essa proximidade, né, essa minha origem, né, é, e toda a forma que eu venho construindo a minha trajetória em Campinas, ela tem sido vista com bons olhos, principalmente para essas pessoas que entendem que eu sou muito mais próxima do que pessoas que estão concentradas é, ali na região central, que vêm de famílias tradicionais, que estão nessa política há muito tempo. Então, mas eu acredito que isso seja uma mudança não só em Campinas, mas uma mudança nacional, né? A gente tem visto essas renovações. É, deputadas, deputados, o é, um crescimento de mulheres também na, na participação política. Mas Campinas, eu confesso que me surpreendeu nessa última eleição. Então, espero que a gente continue assim. Nós também esperamos. É, eu queria agora que você contasse sobre algum episódio recente que tenha te marcado positiva ou negativamente. Eu imagino que você vai falar do episódio recente lá na Câmara, mas fique à vontade para falar daquilo que você quiser. Eu vou... Bom, vou falar meu... primeiro do lado positivo, né? Tenho feito bastante palestra em escola, principalmente com os mais novos, assim, né? Com o pessoalzinho de 9, 10 anos. E aí é muito interessante como... como eles, né? Como as nossas crianças enxergam já esse racismo, que eles chamam muito de bullying, né? Como que esse bullying é feito. Então, é me surpreendi positivamente, depois de que tudo aconteceu, justamente por observar que existe um grupo de, de crianças ali que já tem esse entendimento, né? O que que é o um racismo, que não pode fazer, que não pode acontecer, que isso é errado. E aí, conforme a galera vai ficando mais velha, é, você consegue enxergar outras marcas né, desse racismo, que é justamente o fato de quando a gente está ali tão inserido, né, a gente passa por, por aquilo tanto tempo, a gente começa o um momento é, naturalizar, né, essa desumanização. Contar um pouquinho que aconteceu comigo na Câmara, não vou contar o episódio em si, né, isso ainda me machuca bastante, é bem bem difícil falar sobre isso, sobre aquele dia, mas, como você trouxe, existia um grupo de pessoas que estavam ali, né, tumultuando o tempo todo, é, protestar em contra o passaporte da vacina, assim, então eles não estavam ali por minha causa, eles não estavam ali para fazer, para falar comigo, né, para dialogar comigo, eles estavam ali por um outro motivo, por um projeto que não estava nem na pauta, então é, a sessão foi uma das primeiras sessões mais tumultuadas que eu participei, né, então a gente estava, tem que lembrar que a gente estava no modelo virtual, depois a gente voltou com uma redução, com uma possibilidade de 30% do, do, do público do plenário, então era, era incomum né? a gente ter barulho ali, só uma conversa entre os vereadores mesmo, nada além disso. Então já foi uma, uma sessão muito atípica. Subi duas vezes para falar na tribuna naquele dia, para falar do fundo da assistência, fundo de inovação, porque sou engenheiro de, sou engenheiro de computação. E quando eu subo para falar sobre o conselho de participação da comunidade negra, é, as coisas mudaram, assim o tom mudou. A maneira, né eles... É, o que eles falavam, né, essas ofensas que eram ditas mudaram, assim. Eu tentei ali, né, e fazer o discurso até o final, é, fui bem, inclusive, em diversos momentos, dou uma nossa, dou uma balançada, assim, né, tenho dificuldade de continuar, e quando eu desço da tribuna, né, a primeira coisa que, a gente, que eu imaginei, né, foi tipo, assim, Sabe aquele sentimento de impotência, assim, de, putz, porque porque eu subi, por que, que, por que, que eu falei, por que, que eu fiz isso hoje, nesse momento, nessa hora, assim? É, e também pelo pela sentimento de impotência, assim, quando eu tava na tribuna, não tinha como eu gritar de volta, assim, como eu me defender. É, não, não me defender, acho que defender não é a palavra, mas assim, não tinha como eu atacá-los de volta, sabe? Então foi um momento bem traumático, assim, subir na tribuna ainda até hoje, me dá uma... É, a gente teve uma experiência de uma sessão um pouco mais tumultuada é, por outros motivos, e ainda me dá uma, uma uma sensação de insegurança, né, de subir na tribuna. Então, o dia 8 de novembro, eu não tenho dúvidas que é um dia que me marcou, assim, que negativamente, dentro da casa, mas também teve o dia 10, que foi muito positivo, que todos os vereadores, a grande maioria dos vereadores, precisaram solidariedade entenderam, de esquerda, de direita, é, extrema direita, prestaram solidariedade, justamente por entender que isso não pode acontecer, a gente pode divergir quando a gente fala é, nossas opiniões políticas, nossas ideologias, mas o respeito, né e quando eu digo respeito não é de todo mundo ficar em silêncio enquanto eu falo, não é sobre isso, é sobre você não ser atacada pela cor da sua pele ou pelo seu gênero ou por é, ou por qualquer outra coisa orientação sexual, né? Então é, é isso. Você agora olhando já passados alguns dias, você você se sente é, vítima ou você acha que as reações posteriores, sua própria postura inverteu essa essa chave? Olha, eu acho que depende muito do... Assim, eu ainda, a gente ainda não conseguiu, né? O processo é, foi encerrado pela polícia, mandaram para o Ministério Público, o Ministério Público devolveu para que é, as investigações fossem dado sequência. Então, eu confesso que, para mim ainda falta essa coisa da justiça, assim, acontecer. Então, não acho que eu sou é, mais vítima do que os meninos que sofrem batida todos os dias, na hora que estão chegando em casa, ou é, de pessoas que são atacadas na rua, ou de qualquer outra coisa. É, ou, ou então, é, eu acho que tem tantos outros casos, né, quando a gente fala de, de, de racismo, que são tão graves assim né como por exemplo a morte do George Floyd aquele assassinato que aconteceu é, na frente do Carrefour até mesmo o caso de ontem que a gente teve de um PM que algemou um jovem e ligou a moto e ficou torturando ele então todas essas coisas né é, me fazem sentir assim eu sou uma vítima né mas eu sou ainda uma vítima que conseguir consegui é, provar que aquilo aconteceu, então, o caso tem uma proporção é, nacional, ele, as pessoas pressionaram ali para que, que houvesse justiça, é, então, o, os meus passos, né, os, os, a sequência que está sendo dada posterior a isso, é, me dá muita força para continuar, me dá muita força para levantar a cabeça e seguir em frente, assim. Diferente de muitas pessoas que passam isso no dia a dia, né? E quando, por exemplo, se elas não são filmadas, é, as pessoas simplesmente ignoram e falam que isso é mimimi. Então, eu não sei se vítima é a palavra correta, né? Eu acho que é, as pessoas que não conseguem justiça são muito mais vítimas do que eu, que perdem a vida por conta de um racismo. É, são muito mais vítimas é, do que eu. Mas, ainda assim, é uma coisa que... Sei lá, não tem outra palavra, né? Além de vítima. E aí eu queria, por fim, perguntar para você o que você diria para os jovens que pensam em entrar na política e até mesmo a concorrer cargos eletivos. Não, dentro da perspectiva de conseguir buscar justiça, né, para o meu caso, eu acho que eu estou anos luz à frente de muitas pessoas. Porque foi filmado, a gente tem provas, a gente tem testemunha, a gente tem um grupo de pessoas que ali logo no primeiro momento já prestaram solidariedade, então não esperou o caso esfriar para depois isso acontecer, é, tive o respaldo da casa, né, da, da Câmara de Vereadores. Então isso e o caso tomou proporções nacionais, né. É, então isso mostra, né, a possibilidade de eu conseguir justiça para o que aconteceu comigo, né. Diferente de muitas mulheres, homens, crianças que sofrem calado todos os dias e ficam naturalizando essas essas violências, né? Se isso tivesse acontecido há um ano atrás, quando eu estava trabalhando, né, numa numa multinacional que era o meu meu emprego ali, muito provavelmente eu não conseguiria nem que alguém testemunhasse, muito menos a gravação no momento onde isso aconteceu. Então todas essas coisas é, mostram, né, que mostram ainda quanto, quanto longe a gente está né nessa equidade de justiça né de direitos é, a gente depois do tudo aconteceu comigo a gente como eu te falei né realmente tornou o foco do nosso mandato fazer esse enfrentamento esse combate é, ao racismo é, a gente protocolou um projeto que é, é infância sem racismo justamente para proteger nossas crianças, é, o DNA também, né, para a gente conseguir identificar de onde a gente veio, saber as nossas origens. É, é, cartazes, né, que façam justamente esse enfrentamento, essas denúncias de quando esse tipo de coisa acontecer. Então, tudo isso são iniciativas que vieram é, depois desse fato, né. Então, depois, a gente tinha a ideia de fazer isso de uma forma mais paulatina, né, estudar um pouco mais e ali a gente tem alguns outros projetos também que a gente queria dar da, da encaminhamento antes do final do ano mas aí a gente parou e tá focando é, focando nisso assim a possibilidade de conversar também com esses jovens é, nas regiões nas escolas tem sido uma grande oportunidade né para também entender como que eles veem todas essas coisas como que eles veem é todas essas essas supostas piadas né que a gente sabe que não são piadas que são ofensas e esse bullying é, que também hoje extrapola né, as paredes da escola e também se torna um cyberbullying. Então tudo isso é uma grande oportunidade de discutir tudo isso, de buscar justiça, de discutir, de expandir o debate, de chegar mais longe. E isso tem sido, essa é a parte, não vou falar que é a, a parte boa, mas é o bom desdobramento né, de tudo aquilo que aconteceu. Como eu te falei, ainda me machuca muito, assim. E me machuca, acho que eu sinto muito mais quando alguém faz um relato é, de que foi atacada que foi que foi violada ou de uma criança quando fala assim ah mas minha amiguinha jogaram dano no cabelo dela ou então de uma mãe que fala assim ah, minha filha é um pouco menos retinta do que eu e eu tive que amamentar minha filha na frente de outras pessoas para acharem que eu não tinha roubado aquela criança então tudo isso né é dói muito mais agora do que doía antes infelizmente então, eu acho que eu estou muito mais sensível a essas questões, tentando dar uma resposta também dessa cidade, buscando uma resposta da cidade em políticas públicas é, com relação a tudo isso. E principalmente é, justiça para conseguir ter esse caso finalmente resolvido. Ficou faltando você é, dizer assim: o que você diria para o jovem ou a jovem política, ou jovem política? O jovem que quer se, se, se candidatar. Assim, não é fácil, não é um caminho fácil, não é um caminho simples, mas a gente tem que colocar, é, botar a cara no sol, né? dar a cara para bater aí. Muitas portas se fecham, mas quando uma porta fecha, outra se abre. É, a gente tem que entender que a nossa sociedade é uma sociedade ainda que tem muita dificuldade de enfrentar nós negros como sendo pessoas que têm as mesmas capacidades, os mesmos direitos, as mesmas possibilidades que a população não negra. Então, quando a gente coloca né, nosso nome à disposição, quando a gente começa a discutir as nossas pautas, quando a gente começa a discutir é, a política através de uma outra ótica, muitos olham a gente como, como se fosse... É, como se a gente estivesse ali para roubar um espaço. né? Mas eu quero dizer que esse espaço é nosso. A maior parte da população é negra, a maior parte da população é periférica, a maior parte da população hoje em dia está passando fome e a gente precisa pensar a política a partir desse nosso local de fala. Então, se você é jovem, está afim de, de ser parlamentar, de participar da política, de, de construir, é, vamos fazer isso juntos, se coloque à disposição, é, se candidate, faça participe de alguma agremiação política, não ache que elas são... É, 100% que elas são é, diferentes do que é a sociedade. Essas agremiações são uma, uma reprodução do que é a sociedade. Mas justamente por isso que nós temos que participar e estar tá ali o tempo todo garantindo que os próximos que virão tenham virão é, tenham possibilidade diferente daquela que a gente teve. Então, tem uma frase do movimento negro que é Nossos passos vêm de longe. Então, todos os, todos os negros que passaram por aqui, é, abriram muitos, muitas portas, muitos caminhos para que hoje eu estivesse aqui. E eu não tenho dúvida que, se você quer ser parlamentar, você vai abrir a porta para muitos outros jovens que ainda vão passar por aqui. É isso. Bom, com essas palavras incríveis, de encorajamento dessa jovem incrível, que é a Paola, a gente encerra agradecendo muito a tua participação, dizendo para mim, é um prazer, você é incrível. Tá? Até a próxima. Um beijão. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau.